Que estejam todos bem. Eu venho apresentar-vos por este meio uma pequena aula de pilates que vai ser focada na zona abdominal e decidi também implementar um ou dois exercícios para a zona lombar, por ser uma zona que é pouco fortalecida também. Para fazermos esta aula, eu escolhi exercícios simples, não têm grande complexidade, para que todos possamos acompanhar e ao longo da aula eu vou explicando os exercícios, como é que é supostamente a postura mais correta e como e quando é que devemos respirar para nos ajudar a executar o exercício. O material que vamos precisar vai ser o colchão e boa vontade. Espero que pratiquem, que continuem a praticar e a chamar mais gente a, a, para que depois possamos Aumentar o nosso grau de complexidade dos exercícios e ter mais desafios. Vamos lá. Vamos começar a sentar de -se lado no nosso tapete Vamos agarrar as nossas pernas. Rodar, ombros para trás. Vamos ficar só com os pontos dos pés. Colar o queixo ao peito e vamos inspirar. Enquanto inspiramos, vamos enrolar o corpo para trás. E volta a subir. Muito bem. Inspira. Expira. Isso. Inspira. Expira. Vamos fazer uma última vez. Inspira. Expira. Muito bem. Vamos continuar neste exercício, mas agora o nosso objetivo é tentar não tocar com os pés no chão quando subimos, ok? Vamos inspirar. Expira. E não toca com os pés no chão. Muito bem? Podes repetir. Expira. E equilibra. Inspira. Expira. Uma última vez, inspira, expira, muito bem. Já que encontramos o nosso balance aqui, o nosso equilíbrio, vamos levantar as pernas a 90 graus e estamos a fazer a posição do barco neste momento, estamos a aguentar então nesta posição. Deixarem que está então, demasiado fácil, podem tirar as mãos e colocá-los ao longo das pernas. É bom então. Muito bem, pode ser as Vamos colocar no tapete, vamos deitar. Daqui vamos levantar os nossos homoplatos de chão. O nosso olhar vai ser colocado à nossa frente e vamos agarrar a perna direita. A outra perna vai esticar. Nesta perna vamos agarrar onde é mais conveniente e confortável. Pode ser aqui na coxa, mais acima ou então no tornozelo. Agarrem onde é mais confortável para vocês e vamos puxar para o pé na nossa perna. Vamos trocar. Muito bem, vamos continuar. E está, e joelhos ao peito. Vamos à posição seguinte que é criss Cross. Então, vamos colocar as mãos atrás da cabeça. E então, o nosso cotovelo esquerdo vai tocar no joelho direito. Então, toca. E vamos trocar. Continua. Faltou muito. Vamos continuar. Três, dois, um. Muito bem. Desce as pernas, desce a cabeça. E vamos Puxar bem as pernas para junto de nós e vamos fazer ponto último. Vais puxar bem a vacia para cima e vamos ficar aqui um momento. E deste bergarinho. Vértebra por vértebra. Vamos esticar as nossas pernas. as nossas mãos vão para cima da nossa cabeça. O corpo é bem esticadinho. Daqui. Vamos fazer o roll up. Vamos inspirar. E subir. Deixe aqui o tronco à frente. E volta atrás. Inspira. Expira e controla o máximo que conseguir a tira E deixa aqui o resto. Inspira. Expira. Deixa aqui o tronco à frente. Inspira e controla a Vamos então, repetir. Inspira inspira uh -uh. vamos deixar aqui o de tronco à frente sol inspira controla, latina uma última vez inspira expira deixa aqui o tronco desta vez como é o último poder fica aqui um momento vamos subir de tronco, inspira e expira, deixe aqui o resto. muito bem, vamos ajustar-nos outra vez no tapete, as nossas mãos podem ficar colocadas debaixo do nosso rabo e vamos subir as pernas, pernas esticadas e juntas, então vamos inspirar Expira e deixa de ser as pernas e volta a subir. Neste exercício, quando descermos, os nossos pés ficam um palmo chão e voltam a subir. Inspira Expira Inspira Expira Muito bem, vamos fazer mais quatro. Inspira Inspira, expira. Última. Muito bem. Peço as pernas. Vamos virar para lá. E rodar para a posição de prancha. Mãos bem abertas e apoiadas no chão. E vamos levantar os pés, os joelhos do chão. Tentar manter a posição mais direita possível e o nosso olhar orientado diretamente à nossa frente. Aqui, vamos tocar com o joelho no cotovelo. De um lado e do outro. Vamos tentar. Apertar bem a barriga. quase. Dois. Um. Muito bem. Vamos descer. Nossos braços vão ficar esticados à nossa frente. E vamos fazer o super -hob. Então, como é importante mantermos um alinhamento constante com as nossas costas conseguimos fazer isso o mais possível, uh, temos que manter o nosso olhar, e virar imediatamente à nossa frente. Ou seja, neste caso, vamos estar assim. Com a testa orientada imediatamente para o nosso sol. Quando estivermos nesta posição, vamos inspirar e subir. Ok? Então, inspira. É bom. e inspira, Muito bem. Agora vamos fazer uh, o mesmo exercício, mas apenas agora levantar só a parte da frente. Ou seja, vamos só levantar o peito de chão. O um máximo que nós conseguimos, apenas. O olhar sempre orientado da mesma maneira. Vamos inspirar. Expira, desce. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Fazer o último. Inspira. Respira. Muito bem. Vamos aguardar as mãos e os olhos. Aqui vamos esticar o braço esquerdo e a perna direita ao mesmo tempo. E tentar arranjar um equilíbrio. A nossa bacia vamos tentar mantê -o, o mais alinhada possível. O nosso olhar continua o mesmo. sempre orientado diretamente para a nossa frente. E vamos tocar com o cotovelo com o joelho. E volta a assim. seguir. Vamos repetir? Este é um exercício para testarmos também o nosso equilíbrio. Vamos lá. Muito bem, vamos pousar e vamos trocar. Agora, braço direito, perna à esquerda. Vamos esticar. E vamos tocar. Toca. Estica. Muito bem, daqui vamos voltar para a posição da prancha, desta vez e como é para terminar vamos aguentar 30 segundos, vamos lá, vamos apoiar os pés, tentar não afundar o macio, isto faz mal ao lombar, vamos tentar manter o mais correto possível, apertar bem a barriga Não se esqueçam de manter o no nosso olhar sempre virado imediatamente à nossa frente. Muito bem. Vamos apoiar os joelhos no chão e deixar aqui para trás. E ficar na posição criança. Então, chegado-se alguns momentos a retornar à calma e inspira. Muito bem. Vamos de Deitarmos no chão. As mãos vão ficar apoiadas na linha do peito. Os cotovelos têm que estar colados ao tronco. Sempre juntinhos. Vamos inspirar. E levantar o peito. O olhar é sempre mantido à frente. Respira. Inspira, expira e desce. Muito bem. Vamos repetir novamente. Inspira, solte o tronco. Fica os momentos nesta posição. Respira bem. Respira. Vamos voltar para a posição de criança. Agora, na posição de criança, vamos fazer uma posição modificada. Vamos virar os braços ligeiramente para o lado. Fazer uma pequena torção no tronco. E vamos ficar aqui. Muito bem. Vamos fazer para o outro lado. Braços ligeiramente do lado. E vai ficar aqui um grande limite. da posição de criança inicial estica bem os braços longe e vamos começar a aproximar a desenrolar e apagar o verte para o ventre até que fique vamos inspirar Inspira, olha por entre as mãos e expira. Obrigada por terem assistido à aula até ao fim. Espero que tenham gostado e continuem a praticar para que uma próxima possamos desafiar-nos ainda mais um bocadinho. Obrigada, até à próxima!